Alemanha, 1918. O advento da nova mulher parecia pressagiar um cumprimento problemático das promessas constitucionais. Apesar de em suas várias encarnações não serem excessivamente políticas, as novas mulheres, em seu estilo, cabelos curtos e vestidos retos, e em seu comportamento social, trabalhando geralmente solteiras e com muito pouco interesse em serem donas de casa, incorporaram certa independência e a modernidade que era vista como uma abominação para muitos conservadores do lar. A nova mulher seria força impulsora da destruição da gestão-família, e, consequentemente, de toda a moral do país, levando as classes trabalhadoras a uma revolução que detonaria a economia alemã. A classe média estava abismada com o declínio do número de mulheres disponíveis para trabalhar como criadas, enquanto a indústria queria tanto mulheres disponíveis como mão de obra barata, quanto mulheres para produzirem uma nova geração de trabalhadores. Queda DA NATALIDADE DESEMPREGO PÓS-GUERRA Plano, Plano, modernização, modernização do, do trabalho, trabalho doméstico. O lar como local de trabalho profissional das mulheres e equivalente ao local de trabalho masculino. Foco Reformulação dos designs das cozinhas. Menos enfadonho, e mais funcional. Compacto, individual, próximo à sala. Redomesticação da mulher. Brasil, 1980. Vogue. Quem é o emissor e quem é o receptor aqui? Manchete, seja fiel ao seu livro de receitas. Seja fiel ao seu livro de receitas. Comecei a enumerar as coisas que eu não sabia fazer. A primeira era cozinhar. Nem todas as mulheres cozinham. Algumas Sempre existem duas mulheres. Estraguei o prato no final para que ninguém me pedisse para fazer de novo. Uma Semiótica certa alienação. Mais econômica e funcional. As Mãe não é máquina. escorrem feito água na minha cabeça. Miss Geladeira. As maneiras de ajudar o seu homem. Eu gostava de cuidar, mas eu não vim ao mundo para servir ninguém. Eu também não pedi para nascer. E ninguém nunca pediu ao meu irmão Mulher para ir buscar de mais, de mais uma cerveja na geladeira. Mas eu ia e vinha um milhão Só de vezes dote, da né? dispensa para a sala. Bocas e mordidas. Eu me machuco porque me preocupo com você. E não quero que você se machuque, porque o seu machucado me machuca também, mas acabo machucada de qualquer jeito. Geladeira, cerveja gelada, almoço, comida. Punha um chapéu novo e ele nem notava. E era feliz sem ela. Uma vez, poderia você fazer me disse que gostava dos meus um dedos egoísta, porque eram compridos. Assim que achava o meu poder bonito. E também disse Holmes, depois que, não, que não beijaria mais minha boca se eu continuasse a, a mordê-la, que tinha gosto de sangue. A origem a do romance é um, Como é um indivíduo, indivíduo isolado. Ela não que sabe sofria, dar mas e não tinha ninguém quem dizê-lo. Ninguém salva ninguém. O gosto da sua boca era salgado. E quando você fumava, tomava água antes de me beijar. Mas é óbvio que você não faria isso sempre e que eu não poderia parar de morder a minha boca. Cada um com seus vícios. uma música do Arrigo Barnabé, vem na minha cabeça. Por que essas mãos masculinas seguram, pegam, agarram essas mulheres nessas propagandas? A minha preocupação de ser objeto de desejo parece maior do que a dele. A partir do toque da mão masculina no corpo da mulher, a aprovação do homem se torna explícita. Comprova-se a efetividade do produto em atrair os olhares masculinos. Uma presença masculina sugere sempre que o que agem, o homem pode fazer por nós ou para nós. Irresistivelmente linda. A nudez revela-se a si própria. O um nu é posto à amostra. Quem é visto? De que forma? A quem pertence o olhar? Para quem ela olha, eu de me que conheço forma. pelos outros. Menos um trabalho forçado na cozinha. Glamour, roupas, carros, poder, beleza, restaurantes, joias, viagens, sensualidade. Eu pareço indiferente a você. Já, Já assisti, assisti a, a Marta, Marta Rosa ver um Vogue aí. e a Carol ver o Instagram da Kim Kardashian. Mulheres carregadas. Eu gostava de ser carregada. A menina mais bonita do mundo está morta. A Você menina percebeu o que é um manequim? Surrealismo, como naquele filme. Com a fotografia, o valor de culto começa a recuar diante do valor de exposição. O que nos é vendido? Escola, amigos, vestibular, primeiro lugar. Faculdade, trabalho, casamento, filhos, netos, saúde. O sonho que o dinheiro pode comprar, e o sonho que o dinheiro não pode comprar, mas nos é vendido. Uma coisa de cada Viver vez. Viver como Alice. E o que é a vida, pensou, se não um sonho? Debaixo, debaixo dessa, dessa máscara, máscara, outra, outra máscara. máscara. Cláudia, Cláudia Carlin, Carlin disse. disse isso só piorou. Nunca vamos terminar de remover todas as caras O que é real? Qual é a diferença entre o real e o verdadeiro? Quando se expor traz um certo alívio, uma espécie de vitrine de nós mesmos. Deslizando até o infinito nesse objeto mágico. Quando se expor traz um certo alívio no mundo das aparências, ser visto a existir. Mas eu me vejo duas vezes, sou dividida em duas. Estar quase sempre acompanhada da imagem que tem de si. Ver se a própria andando ou chorando. Minha aparência parece dizer aos outros como eu gostaria de Instagram ser tratada. Boa Vigiante e vigiado. Seja mais indiferente ao olhar do observador. Camille diz que somos estranhos ao mundo. Que o mundo nos é estranho. Mas se ao menos mesmo. fosse um é gato ou uma árvore, feliz. eles fazem parte do mundo. Todos temos Mas um eu sonho. sou mesmo é uma mosca é um feliz, assim como William correr. Blake, pois eu danço, canto e bebo, até que uma mão boba interrompe o meu voo. Mas eu sou mesmo é uma mosca feliz.